O que é loucura? João Fraise Pereira Doença mental ou desvio social? Parte 2 Em O normal e o patológico, o filósofo Georges Canguien observa que a própria doença, orgânica ou psíquica, vira interromper o curso de algo, isto é, ser crítica. Nesse sentido, mesmo quando ela se torna crônica, após ter sido crítica, há sempre um passado do qual o paciente ou aqueles que o cercam guardam certa nostalgia. Portanto, o indivíduo é doente sempre em relação, em relação aos outros, em relação a si mesmo. Isso significa que o próprio da loucura como doença mental, conforme a expressão médica, é ser rebelde a uma definição positiva. Em outras palavras, é teoricamente muito difícil, se não impossível, definir a loucura em si mesmo, como um fato isolado. Com efeito, os termos segundo os quais se procura dar uma definição de loucura, são explícita ou implicitamente sempre relacionais. Isto é, designa-se louco o indivíduo cuja maneira de ser é relativa a uma outra maneira de ser. E esta não é uma maneira de ser qualquer, mas a maneira normal de ser. Portanto, será sempre em relação a uma ordem de normalidade, racionalidade ou saúde, que a loucura é concebida nos quadros da anormalidade, irracionalidade ou doença. Ora, isto é óbvio, Poderá pensar o leitor. No entanto, isto que parece evidente se revelará bastante complicado tão logo nos perguntarmos. Por exemplo, sobre o sentido do termo normal. A palavra latina norma, que está na origem do termo normal, significa esquadro. A palavra normalis quer dizer aquilo que não se inclina nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, que é perpendicular se mantém num justo meio termo portanto uma norma, uma regra é aquilo que serve para retificar, pôr de pé, endireitar nesse sentido, normalizar é impor uma exigência a uma existência que possui um caráter diversificado e regular essa diversidade vai se apresentar em relação à exigência como um elemento de resistência e indeterminação porém, é preciso notar que uma norma, uma regra se propõe como modo possível de eliminar uma diferença. E ao se propor desse modo, a própria norma cria a possibilidade da sua negação lógica. Realmente, ao procurar regular a diversidade da existência, uma norma sempre comporta a abertura para uma outra possibilidade, que só pode ser inversa. Melhor dizendo, qualquer preferência de uma ordem possível ou de um estado de coisa satisfatório que uma norma instituída expressa é acompanhada implicitamente pela versão à ordem inversa possível. Nesse sentido, o anormal, enquanto a normal, é posterior à definição do normal, é a negação lógica deste. Entretanto, o sentido, a função e o valor de uma norma, a própria existência da norma, nascem apenas do fato de existir algo, estranho a ela, que não corresponde à exigência a que ela obedece. Isso quer dizer que uma norma só vem a ser norma exercendo a sua função normativa ou de regulação, mediante a antecipação da possibilidade de sua infração. Portanto, é a anterioridade histórica do futuro anormal que provoca uma intenção normativa. Em suma, se o normal se define mediante a execução de um projeto normativo, este ao mesmo tempo que engendra o anormal, o anormal é condicionado pelo normal, é acionado por ele, o anormal é condição do normal. Em outras palavras, o anormal é uma virtualidade inscrita no próprio processo de constituição do normal, e não um fato ou uma entidade autônoma, que definiríamos pela identificação de um conjunto de propriedades delimitadas e imutáveis. O anormal é uma relação, ele só existe na e pela relação com o normal. Normal e anormal são, portanto, termos inseparáveis. E é por isso que é tão difícil definir a loucura em si mesma.